Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. E no vídeo de hoje, o que nós vamos fazer, meu caro Otávio, já que a Juliana decidiu me abandonar? Hello darkness, my old friend eu vou utilizar o recurso da validação de dados né? em uma determinada planilha para quê? eu inserir a informação e se essa informação já estiver na minha base de dados, vai dar um aviso que eu não posso. O que você está dando? Exato? Toca a vinheta, algum recado além de se inscrever, aquela coisa que todo cara fica pedindo no YouTube porque a gente precisa dessas coisas para ser parametrizado. É a minha barba de Dom Pedro, na verdade eu dei uma ajustada nela para que eu estou gravando o terceiro vídeo no mesmo dia, o pessoal acho que é o outro meio que fica diferentão. Então vamos começar depois de uma pausa para comer uma coxinha do demônio, sei lá o que, que é aquilo que nós comemos, aquela porra lá. Bom, então como eu coloquei na abertura do vídeo, não sei se vocês entenderam direito, eu vou utilizar o recurso de validação de dados para identificar e restringir a inserção de dados repetidos numa determinada base de dados. Então imagine que você quer colocar ali umas, algumas informações que vai ali de A1 até A10, imagine que seja o sequenciamento das operações e não pode repetir. Então o que nós vamos fazer, Otávio? Primeira coisa, você vai selecionar selecionar qual será o intervalo onde você vai aplicar a validação de dados. Em seguida nós vamos acessar a aba dados, a guia dados na verdade, e vai ter aqui o validação de dados que a gente já trabalhou trocentas vezes nesse canal, beleza? Inclusive um vídeo que saiu acho que há duas semanas atrás que eu mostro lá da, do preenchimento semi-automático, a gente explorou bem aqui o recurso da validação de dados. Não bem, mas a gente acabou utilizando ele também, beleza? Então nós vamos clicar nele aqui e vai abrir este assistente da validação de dados. Em vez de permitir qualquer valor, já que eu abri a planilha do zero, eu vou colocar agora uma função personalizada, ou seja, eu vou colocar uma fórmula personalizada para restringir os valores a serem colocados. Então como é que vai ser a lógica por trás disso? Então aqui se você observar, pessoal, né, meninos e meninas, gatinhos e gatinhos, acho que eu falei no primeiro vídeo isso, olha que déjà vu legal que eu tive aqui agora. Qual que vai ser a fórmula que nós vamos colocar aqui? Você pode utilizar o recurso do CONT-C o duro que bom que eu joguei a minha cola acho que fora, isso, obrigado. Nós vamos utilizar o recurso do Conte na verdade. Então, o que, que você pode fazer? Você pode construir a fórmula dentro aqui da ferramenta que eu vou fazer agora, o que, na verdade, é uma bosta, porque como você vai perceber, o Excel, ele tira todas aquelas opções mais intuitivas ao se construir uma função, ou você pode construir essa função na própria pasta de trabalho, copiar e colar ela para dentro aí da, da ferramenta, ok? Então, das duas formas, ela funciona. Então, no caso aqui da construção da fórmula, eu vou fazer diretamente aqui. Então, eu vou colocar ó, igual Conte cês. Por que que eu disse, né, que é uma desvantagem a gente fazer aqui dentro? Então, notem que o Excel, ele não sugeriu nenhuma função naquela listinha suspensa de funções que ele tem. Ou seja, se você digitar errado a partir desse momento, né, toda a função vai dar errado. Então, é algum toque que eu tenho que dar para vocês. Abre parênteses. Então, eu vou contar neste intervalo aqui, ó. Eu vou contar neste intervalo aqui, que no caso eu tenho que agora fixar. Por quê? É aquele conceito de posição absoluta e relativa. Se eu não fixo isso daí, eu estou construindo isso na célula 1, a partir do momento que isso vai ser aplicado na célula A2, ela pode ser que passe aí de A2 até A11, depois de A3 até A12, e assim sucessivamente. Então eu vou fixar esse intervalo, então neste intervalo que eu vou aplicar a minha validação de dados, ou seja, qual que é o valor que conta o 6 de determinada informação, na verdade para de fechar o parênteses aqui, ponto e vírgula, qual que será o critério, o critério será aquele colocado na célula A6. Olha que negócio meio estranho e difícil de entender, ou seja, o Conte-seis desta mesma função ele tem que ser obrigatoriamente igual a 1. Qual que é a lógica por trás disso, pessoal? Imagine que eu venho colocando aí, ó, 1, 2, 4, 10, o número que eu quiser. Então, se você aplicar um Conte-seis em cima disso, obrigatoriamente ele vai ser igual a 1. A partir do momento que você vai inserir uma, uma, um valor em cima dele, e esse valor, né, a conta dele der mais do que 1, o Excel ele vai te travar e vai dar o aviso, beleza? Eu não sei se deu para entender direito, então vou mostrar na prática. A única coisa que eu vou colocar eu vou colocar uma alerta de erro aqui, ó. Então, título, atenção, sua mula, o valor inserido já consta na base. Digite outro. Sei lá, alguma mensagem que você vai colocar. Então, notem que aqui vai a minha, o meu alerta de erro. E as configurações, como eu disse, ou seja, o conte 6 de A1 até A10, ele tem que ser obrigatoriamente igual, ok? Então vou colocar ok aqui, ó. E vou começar a digitar, então, ó. Um, dois, três, beleza? 10, 56 e assim por diante. Tem algum número repetido ali? Não. Isso você tentar pôr, por Exemplo, no meio da sua validação de dados, você tentar colocar um de novo. Você concorda que a hora que eu der o enter, o cont seis da validação de dados, ele não vai mais dar obrigatoriamente um, ele vai dar dois, porque tem o segundo valor? Então, a hora que você pega e dá o enter, o que, que acontece? Shazam! Sua mula, o valor inserido já consta na base. Digite outro. Então, com isso, pessoal, quando você for estruturar uma planilha e que os valores eles não possam, né, você não pode ter uma repetibilidade dos valores, você pode utilizar aí a ferramenta da validação de dados para que esse recurso seja otimizado. Olha que fala, beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, na verdade também um vídeo bastante simples, um recurso bem simples, só que interessante de implementar na planilha, que ajuda sobretudo a reduzir a quantidade de erros que você eventualmente venha a cometer numa pasta de trabalho, principalmente aquela pasta que você manda para terceiros para digitar, beleza meu caro Tavião? Algum recado? Não vem igual você a Juliana? Escreve, assina, mas todo mundo já sabe isso, quer dizer, todo mundo não, sabe por quê? Você pegar as estatísticas do YouTube, 90% das pessoas que assistem o meu canal não se inscrevem. Então, ajuda o pai aqui, por favor, se inscreve lá, deixe o seu joia, porque a gente é isso aí. Puta, tô ficando chato, igual aqueles caras de YouTube. Não. Até semana que vem, um beijo nas meninas, um chute nos meninos, e um beijo para a Lívia, a minha verdureira preferida.